É com a maior satisfação e um profundo sentido de responsabilidade que hoje, nesta histórica e encantadora e vila medieval, transbordante de cultura, estou presente para assinar um protocolo de colaboração entre a COFAC-CRL, entidade instituidora da Universidade de Osófona e o município de Óbidos, cujo objeto visa a constituição de uma relação de cooperação promotora de desenvolvimento de projetos de interesses mútuos no domínio da investigação, cultura e sustentabilidade, com especial enfoque nas áreas do design e dos novos comédios A Universidade de Lusófona assume hoje um papel cada vez mais ativo e interventivo na sociedade civil, procurando criar sinergias e assumindo o compromisso de agentes de desenvolvimento local e regional através das parcerias e protocolos estabelecidos com as altas ideias locais. Portanto, este não é apenas um protocolo de chapéu do início de uma relação. Na verdade, a relação já começou. Da parte do município de Óbitos, podem crer que existe muita confiança na, nas potencialidades da Lusófona, mas sobretudo das pessoas que, que no fundo, dão estrutura a essa instituição que é a Lusófona e que tive o privilégio de ter uma duas reuniões, mas de acompanhar o trabalho que tem vindo a fazer e que vos digo que é com uma enorme entusiasmo que, que, de facto, subscreve este protocolo e eu creio que este casamento resultou muito desse pensamento, que é um pensamento comum, que é, no fundo, um, ter aqui uma equação para resolver que é como é que nós podemos uh, passar às novas gerações esta mensagem de atração desses, desse, dessas novas gerações para repassar para o futuro de facto essa cultura vincada e, e marcada. A outra dimensão a dimensão de Óbidos, ser muito percepcionado apenas pelo seu perímetro muralhado, considerando a grande generalidade dos portugueses uh, e da população internacional, que é óbidos, apenas isto. Como é que nós podemos colocar uh, as novas tecnologias ao serviço de todos? Como é que nós podemos, efetivamente, com outra linguagem, Uh, capacitar e atrair uh, as pessoas uh, de um modo geral, dos mais eruditos aos menos eruditos. E, de facto, as grandes linhas que, que temos à nossa frente, e esse é o grande desafio para o futuro, e que eu estou certo que vamos conseguir fazê-lo, é uh, devolver vida mais humanizada aos museus, Retirar aquela carga de, de uma certa frieza, de um certo gelo, de um certo distanciamento uh, a estas casas de pedra e obras magníficas, mas transformá-las exatamente neste calor, nesta vontade de participar, vontade de, de, de ir, Uh, e de permanecer, esse é o grande desafio que nós temos à nossa frente e eu estou certo com todas estas áreas de competência que a professora a doutora Maria da Conceição Soeiro aqui nos deixou, uh, da Luzófona, nós teremos condições para responder digamos, a estes desafios, que é como quem diz, grandes oportunidades para também nessa dimensão marcarmos uma diferença no contexto local, mas também no contexto internacional.